Só tem mais três? Sim, eles devem estar em uns quatro também, só ali, quatro, cinco, não sei. Vamos, mantém, mantém. Vamos ver se alguém dá cara, tem um pilastra 1 um que eu já vi, certeza. Matei pilastra 2, matei pilastra 2. Boa. Mantém, mantém. Tudo bem, CC? Tudo bem, tô bem. Você tá embaixo da câmera aí, no cofre? Tô. eu, eu tô achando que o blindado não tem ninguém, o cara é muito frio, viu? Tá, Dede, sai da P1, vem aqui pra P2, bate o energético fora, você vai rushar pro cofre junto com o Snow, beleza? Tá. indo aqui, sai da P1. Você já entra aqui, mano. Entra trembalando tudo. Modo energético. Tá. Você vai ruxar cofre, tá bom? Não para pra trocar blindada tá? nem câmera. Direto cofre. Desce lá com Snow. Snow.